Bom, então o Cirlon, eu vou fazer essa pergunta aqui do Cirlon, vou responder a pergunta do Cirlon Saraiva, né? É, do Cirlon Saraiva, é, que é, ele pergunta o seguinte: Olá, Wallace, pais e bem. Faz uma sacada sobre sabotagem numa visão, autossabotagem numa visão quântica. Você faz uma sacada, uma sacada quântica sobre autossabotagem numa visão quântica quântica, né? Então, dentro dessa visão quântica, nós vamos olhar para tudo como sendo energia, como sendo vibração, como sendo informação, tá? Então, na verdade, é, a matéria é uma expressão da energia e tudo que é energia, né? Quando nós igualamos essa equação da relatividade com a equação da física quântica, né? Do Max Planck, nós vamos encontrar aqui tudo que é energia tem uma frequência. Frequência tem a ver com vibração. Né? Tem a ver com essa vibração que eu mostrei aqui na corda do violão. Tá? Então, é... e aí, os, o processo da, da auto-sabotagem, né, dentro de uma perspectiva quântica, é uma memória, né? a auto-sabotagem é uma memória de sobrevivência que você é, estruturou a partir de algo que você se sentiu ameaçado, né? algo real, ou algo imaginário. Então, qualquer coisa que nos ameaçou, qualquer coisa que nos meteu medo de alguma forma, nós criamos uma memória, nós criamos uma memória para isso. Né? E essa memória, ela está tanto a nível cerebral, né? a nível dos neurotransmissores, né? de redes neurais, que são é, são neurônios que registram né? uma sequência de neurônios que disparam juntos, né, praticamente ao mesmo tempo, né, é, e, e ativam aquela, a, a lembrança da experiência emocional que você teve, e você tem essa memória também é, a nível celular. Né. Então, o que acontece é que, é, quanticamente, é, você está numa determinada vibração, é, que é exatamente essa vibração predominante da forma como você pensa e sente, quando você ativa, quando você tem algum gatilho externo que ativa uma memória, você automaticamente se conecta a isso. E aí, quando você tem o sentimento, você deflagra, observe alguma coisa que você sente, você deflagra automaticamente ali uma sequência de pensamentos, então você tende a acessar não só uma memória, mas são memórias sequenciais. Eu, eu fico observando isso, com a tendência do meu cérebro se comportar. Então, você começa a se preocupar com alguma coisa, então, vem uma preocupação, é, é como se fosse uma manada, né? é uma manada, né? então, vem um atrás do outro. Né? Ou seja, é uma região do cérebro que tem, né, onde, onde, há, onde há uma identidade entre aqueles, aqueles padrões de pensamento, então, se é, um, se é uma preocupação com alguma coisa, algum, algum tipo de ameaça, alguma insegurança, então, você ativa você ativa as regiões que estão associadas a esses padrões, então você sai daqui, né, e aí é, visita, é, é por isso que eu chamo de shopping das maldades, né, eu chamo de shopping das maldades, você entra aqui numa sala e aí se conecta naquela vibração, vibração da raiva, aí relembra tudo aquilo ali que lhe deu raiva, ela relembra tudo aquilo que lhe deu medo, daqui a pouco esgota aquilo ali, aí o Sérgio diz, Bom, mas tem isso aqui também, tem aqui, o um, um cardápio é grande, aí vem para cá, aí você entra aqui, encaixa aqui, e aí você pode, aí o que é que acontece? É, qual é o problema da auto-sabotagem? É que você fica querendo resolver no nível da mente o problema, né? então quanto mais você pensa, mais você sofre, quanto mais você sofre, mais você pensa, né? Quanto mais, é, é, mais depressão você tem, mais você pensa naquilo Quanto mais pensa naquilo, mais depressão tem Quanto mais pensa naquilo, mais ansioso fica Quanto mais ansioso fica, mais pensa naquilo Então você fica prisioneiro, você fica num em emaranhado quântico né? Aqueles pens... O que são esses pensamentos? São imagens São, são, imagens, são, né? são é, criações, né? são criações você de repente se maranhou ali, né? Se maranhou ficou, é, ficou prisioneiro de um, né? ficou prisioneiro de um da história, né? E aí você começa a reagir, você começa a dar a, a dar voz e vez aquele programa, né? Você começa a dar voz e vez aquele programa. Então você entra, você entra lá no, no programa e fica conectado e aí fica ativando e fica querendo resolver e, e você vê que não resolve, né? Então, eu indico nesses momentos a técnica do oponopono, ou do deixa ir quântico. Né? Ou seja, você precisa entender que você não vai resolver, né? você não vai resolver se você estiver naquele campo. Né? Ou seja, você não fique pensando, não tem como você resolver nada no, através do pensamento. Esse pensamento de preocupação, de ansiedade, de. É, é, é pensamento denso. Não tem, você está prisioneiro daquilo, tá? Prisioneiro. Então, quanticamente, você fica emaranhado naquele, naquele, né? É por isso que eu chamo do shopping das maldades ou shopping das ilusões. Você fica achando que você vai resolver aquilo pensando. Então, a, o alimento que você está colocando no seu corpo ele tem uma, uma vibração. Né? Daí essa importância de ter cuidado. Então, o açúcar realmente é uma, é uma outra coisa terrível, né? E se for branco, aí é veneno puro, vicia mais que cocaína, mais oito vezes mais viciante do que a cocaína, né? Então, quanto mais refinado o açúcar, mais danoso ele é, mais viciante ele é. Por isso que é tão difícil você tirar o vício de açúcar, né? E refrigerantes são coisas terríveis. Eu mostrei aqui na aula da física quântica, a Coca-Cola nem... O pêndulo nem se mexe na frente da Coca-Cola, é uma coisa morta, né? Então, você tem que ter cuidado com o que você está colocando no seu corpo, né? Então, tudo que você vai colocar no seu corpo, você vai, vai interferir nessa afinação, né? você vai interferir na afinação é, natural do seu corpo, né? Então, assim, é uma coisa, uma coisa impressionante. Você já deixou o seu like? Deixou o seu like? aí Se não deixou o seu like ainda, aproveita agora e deixa aí o seu like para que o YouTube reconheça a importância. É um conteúdo que realmente tem uma importância muito grande, né? Porque quando falam em depressão e ansiedade, as pessoas eu falo, já vão pensando em farmácia, né? em hospital. E eu estou aqui falando da farmácia da natureza. Ah, então, é isso que eu quero trazer, né? Respondendo aí ao, ao Cirlon Saraiva, né? Que é esse emaranhado, esse shopping das maldades e shopping das ilusões, é exatamente, né? é exatamente o que a gente... É, é, é um emaranhamento quântico, você é você prisioneiro dentro de uma faixa de frequência onde você fica ali, não consegue sair daquele canal, só consegue ver aquele canal, você fica preso ali, fica prisioneiro, e aí quanto mais você esperneia, quanto mais você, você resiste, mais você fica prisioneiro dele, tá?